E também porque eu, como colaborador do Roma já devem ter reparado também um novo fardamento. Esta semana, a Juan Merlin estreou uma nova farda para os seus colaboradores, mais prática, mais inovadora, mais confortável, tudo pronto para receber nas nossas lojas. E também especial porque amanhã é dia de São Valentim. Portanto, hoje é véspera dos namorados e, devemos, e dar algumas dicas, algumas sugestões para, para a vossa criatividade à prova e criar algum presente, quem sabe, para a vossa cara metade. O tema de hoje, aprenda a usar cola e veda nos meus projetos. Vamos descobrir mais sobre o cola e veda de montagem e também aprender as diversas técnicas de aplicação para fixar, sem furar, as paredes. Para nos falar sobre esse tema, tenho o nosso especialista, o Marco Cardoso. Olá, Marco. Obrigado pela tua presença aqui na, no nosso workshop, bem-vindo. Olá Rui, obrigado a nós, agradecemos de facto esta oportunidade de poder colaborar com as pessoas lá em casa nos seus projetos. Uh, espero poder dar aqui umas boas dicas e que seja útil para todos. Certamente irá ser. Marco, eu começo a pedir que tu nos expliques, por favor, uma vez que existe muita oferta de coliveiras no mercado, qual é que é a nossa primeira escolha? Quando nós nos deparamos com esta oferta, qual é a nossa decisão, o que é que temos que pensar primeiro? É verdade, Rui. Mas, na realidade não é fácil, é, dado a quantidade de produtos que o mercado oferece para colar, para vedar, para selar, para tapar fissuras, para dilatação, etc. Com agravante depois da especificidade. Será que eu vou aplicar no exterior, vou aplicar no interior, uhum. vou aplicar sobre pedra natural, sobre madeira, sobre um material sintético, um material natural. Portanto, é sempre digamos que é difícil acertar à primeira, portanto, saber qual é o produto indicado que devemos aplicar conforme o projeto então, em causa. Esse é já é um ponto inicial, saber se é para o interior ou se é para o exterior e qual é que é o material onde vamos aplicar. Exatamente. Portanto, conhecer muito bem os suportes e as condições, portanto, os requisitos do projeto em causa. O que nós estamos aqui, portanto, pretendemos simplificar portanto, o trabalho das pessoas lá em casa, nos seus projetos de bricolagem, com um produto de elevadas prestações, que é um produto só que, praticamente, Portanto, abrange todo este campo de aplicação que nós estávamos a descrever. Ou seja, que cabe é uma ferramenta muito útil e aí, portanto, vamos agora mostrar aqui algumas aplicações. Uhum. Portanto, no que diz respeito ao, aos, aos suportes, um, portanto, nós fizemos aqui uma série de colagens com materiais diferentes na natureza, estão todos colados com o produto, ou melhor, com a gama T-Rex, uhum. portanto, quase todos, por exemplo, com o T-Rex Power. Mas então, dentro produto... da gama T-Rex existem também uh, diferentes finalidades, não é? Exatamente. Teremos a oportunidade depois de explicar. Mas vamos centrar um pouco mais no T-Rex Power porque acaba por ser um produto mais polivalente, uhum. okay, que abrange grande parte das necessidades portanto, dos trabalhos ou dos projetos de bricolagem. Portanto, eu posso evidenciar aqui algumas, alguns materiais, alguns suportes, desde madeira, tijoleira, cortiça, espelho, Portanto, é importante. Portanto, não ataca a folha de nitrato ou a folha de prata, se preferidos. Uh, calhas técnicas, cabos elétricos, poliestireno, portanto o esferovite. O esferovite, o poliestireno extrudido ou, ou expandido. Uh, cerâmica, uh, acrílico, pedras naturais, mais ou menos porosas. Uhum. Eu posso fazer uma colagem com total segurança, posso colar as minhas pedras e posso fazer a selagem das mesmas sem correr o risco de haver impregnação de solventes, uma vez que o T-Rex Power não tem solventes, okay? portanto não há o problema de manchar. Uh, temos aqui claras mais, portanto maior de desafio, portanto temos aqui chapa galvanizada é. com metal, com tubo VD, com cobre, com inox, etc. Simulamos aqui uma junta, para lembrar às pessoas lá em casa que o T-Rex permite, portanto uma junta feita com o T-Rex, qualquer um deles, permite ser repintada. Ou seja, apesar okay. de existirem várias coisas. Isso cores, é uma questão que surge muitas vezes se realmente é, é possível pintar. O aqui com a explicação de tudo isto, nós concluímos que afinal o T-Rex dá para todos os materiais. Está aí grande parte dos materiais, ou quase todos os eu materiais. Eu diria o seguinte, porque na realidade dá para quase todos os materiais e os suportes. Eu diria que é mais fácil dizer quais são as limitações do produto do que dizer qual há o campo de aplicação. Okay. Porque senão não teríamos tempo, temos aqui um vídeo de muitas <risos> áreas diria eu. Ou seja, é mais fácil dizer quais são as limitações. E as limitações, portanto, do T-Rex Power, ou qualquer um dos produtos que vamos falar hoje, uh, são sempre as mesmas. Polietileno, tanto PE, uhum. exemplos de polietileno. Por exemplo, um tubo de canalização, o um tubo PEX, conheces? Sim. Pronto, PE, polietileno, o X é de reticulado. Portanto, há vários tipos de polietileno. E polipropileno polipropileno, também alguns tubos de régua, o tubo preto, e uma série de plásticos. Os plásticos são polímeros, é um bocadinho complexo, portanto não vamos entrar por esse caminho, uhum. mas para simplificar lá para casa, uh, podemos nós vemos que quase todos os plásticos, portanto, quando, quando é polietileno, PE ou PP, portanto, vem sempre a, a simbologia no mesmo. Então essas são as exceções? Essas são as exceções e não só eu não sei se a câmara consegue apanhar, portanto, está aqui um cartucho de o T-rex é feito em polietileno. Não está. Ok? Portanto, ou seja, o produto mesmo que cura na câmara, nós conseguimos depois, ele não vai agarrar. Além disso, temos o PTFE, o vulgo teflon, portanto, obviamente, nada vai agarrar no teflon, uhum. ok? Sim. E cuidado com os materiais bituminosos. Portanto, os espinoses têm algumas limitações, porque os espinoses são muito voláteis com a temperatura, portanto, quando está muito calor, ficam, liquidificam. Portanto, então, não é indicado fazer colagens sobre produtos opoterminosos. Quanto ao resto, praticamente, estamos completamente aplicado. à vontade. Ok. Ok? Qual é a grande mais-valia de trabalhar este produto, além do campo de aplicação muito muito alargado? É que, apesar de ser um produto que qualquer pessoa consegue trabalhar, portanto, perfeitamente seguro e fácil de trabalhar, okay? é um produto de qualidade, portanto, com propriedades mecânicas que os profissionais usam. Okay? Portanto, o que nós permitimos é com um produto bastante simples de usar, vamos ver aqui, fazer aqui algumas aplicações, até vou convidar para que sejas tu, okay? Okay. fazer algumas umas juntas, por exemplo, mas com sempre elevado desempenho e isto é que é fundamental. Portanto, uma, uma colagem, por exemplo, eu tenho uma força final, imagina tu, de 320 toneladas por metro quadrado. 320 toneladas? Estamos a falar de muita, muita, muita resistência é muito... final. E quando é que eu consigo ter essa resistência final? Eu diria que será seguro dizer em 24 horas. Depende, naturalmente, da temperatura ambiente e da umidade relativa do ar. Okay? Portanto, 24 horas é seguro dizer que tenho uma colagem totalmente curada. OK? Um, mas tem outra particularidade, que é, apesar de ter uma força final tão forte, tem uma particularidade que é um agarre inicial. E qual é a vantagem de ter agarre inicial? Imagina. Okay, que temos que fazer uma colagem de suspensa no um teto, Sim. OK? Nós simulamos, temos aqui vários materiais, portanto, todos colados com o T-Rex, OK? Vários materiais e temos este bloco este bloco pesa sensivelmente 8 kg. Eu peço só, com isto, não te importas, que tomes só aqui o peso. Ok? Pesa não okay, pesa? Peça. 8 kg. Agora imagina que há uma necessidade, aqui no -a que não é Roi Merlin, de fazermos esta colagem ao teto. Como é que faríamos? Invariavelmente teríamos de ter que recorrer à ajuda de suportes. Uma escora, fita de dupla face para dar um agarre inicial muito forte meter depois o adesivo, esperar que o adesivo seque totalmente, consiga atingir a força final, e então aí consegues. Portanto, já temos a colagem feita. Com o T rex Power, é bem mais fácil. Vamos ver? Bem, uma dica. Vamos começar com as dicas lá para casa. Portanto, obviamente, portanto, o cartucho, temos Esse é o primeiro, que primeiro que passo, né? a Para quem vai utilizar okay. uma embalagem de T-rex? Exatamente. Portanto, nós temos aqui um cutter, se não houver um cutter, pode ser com um x-acto, portanto, temos que fazer o um corte inicial. Da... inicial. Exatamente. Depois, enroscamos a cânula. Convém também mencionar que existem várias cores, não é? Não é apenas uma única cor. Existe, exatamente. Nós temos, no caso do T-rex Power, temos em branco, cinza, preto, bege, terracota e temos uma versão também em transparente, que é o T-Rex uhum, uh, Power Clear. O que é que é importante aqui? Portanto, na cânula, se eu vou fazer uma junta, por exemplo, okay, eu devo fazer o um corte consoante a espessura da junta que eu pretendo. Uh, vamos fazer aqui um corte, recomendamos sempre, quando estamos a, a falar de... Uh, produtos para colar e para vedar, recomendamos sempre que o corte seja feito no ângulo de 45 graus. Portanto, esta ferramenta permite-me fazer isso, nunca me vou enganar, portanto eu faço aqui o, o encosto, okay? ok? E tenho um corte perfeito então, 45 graus. no caso de nós não termos essa ferramenta, de que forma é que podemos fazer o corte a então, 45 graus? Então, recomendaria desta maneira, com um x uhum. ok? Nunca a partir da terceira a parte das segurança, claro. Pôr numa superfície uh, resistente e fazer a, a, o corte desta maneira, ok? okay? É importante os 45 graus porque, porque se eu vou fazer uma junta ou para aplicar o produto, eu devo aplicá-lo assim, ok? Hum. Daí Vamos a razão de ser a 45 graus. Exatamente. Uh, eu aqui também vou cortar um bocadinho, mais espesso. Pronto. Temos a câmera cortada. Vamos colocar numa pistola. E vamos fazer a tal colagem suspensa, Rui. Ok. Ok? Pronto, ponto número 1. Um. Vamos fazer. Obviamente, não vou colar o teu teto, não vou estragar aqui <risos> o teu estudo. Ok? O okay. ateliê. Uh, vou fazer uma simulação. Uhum. Uma colagem em dois materiais ou dois portes não porosos. Ok? O que é que eu devo fazer? Regra número 1 um para qualquer colagem, qualquer selagem. Ter a superfície no seu perfeito estado para poder fazer o trabalho. Correto? Então, sendo uma superfície não porosa, eu devo desengordurar, okay? portanto, não deve ter pós, não deve ter portanto, agregados soltos e devo desengordurar, e para isso temos um produto que é o T-Rex Cleaner, okay. que é um produto indicado para a preparação de superfícies não porosas, ok? Então esse produto vai querer. preparar a superfície, não é? Exatamente. Já estava limpo, seja Sim. como for, portanto, com um pano ou com um papel, ele tua por diluição muito rapidamente. Olha, é? uma alternativa a este produto? Na ausência desse produto, o que é que recomendas? Podemos usar, portanto, tem que ser um produto que seja, que tenha uma ação de que seja um solvente, de alguma maneira. Okay. Para ter a certeza de que retiramos as gorduras. ok? Pode ser usar, por exemplo, a água racha. Por exemplo, é um, é um bom exemplo. Ou então um solvente. Okay. O que é importante é retirar as gorduras das superfícies, não é? Exatamente. Para ter a certeza portanto, que temos as condições ideais para fazer uma colagem ou uma selagem. Okay? É claro, claro. que é a exigência de uma colagem é sempre maior. Portanto, e aqui temos a superfície totalmente desengordurada, uhum. portanto, usando o T-Rex ok Olha, surgiu já aqui uma questão que, tem Força, que a ver vamos com a a fazer. Força, vamos a isso. E que área cobre cada embalagem? Dá para ter alguma, alguma ideia? de um cartucho, que área que pode, pode uhum. cobrir? Mas vai sempre depender, não é? Ah, depende muito. Por exemplo, se for um, um caso de uma, talvez seja, eu não sei se será, estamos a falar de, um, de uma junta, um cordão linear, depende muito da espessura da junta. Uhum. Mas vamos dizer que uma junta de 5 por 5, aproximadamente, faz cerca de 14 metros lineares. Ok? E okay. vamos ver, em algumas colagens que vamos fazer também, que no, as nossas as colagens com T-Rex nunca recomendamos uma colagem integral. Ou seja, se uma colagem por cordões, em que vai haver espaços livres Portanto, uhum. e o rendimento aí por Sim, pode... isso é muito importante. Exatamente. É, muito é, importante. é, exatamente. E gostava de desenvolver um bocadinho mais esse tema. Portanto, voltemos então aqui à tal colagem, ok? Ok. Não tenho suportes, não tenho escolas. Como é que vamos aplicar, o... como é que vamos trabalhar? Dois cordões de T-rex. Bala. Ok. As superfícies são desengorduradas. Com o T-Rex Cleaner e. bem ruim. Um segundo de pressão, ok? Lembra-se de 8 kg? Uhum. Já está. Ou seja, o que é importante lá para casa? O que, inter o que nos interessa é a densidade ok? Do, que está, do, do, do, do material que vamos colar. Vamos fazer a colagem suspensa. E a densidade ideal é, o máximo é, de 160 kg por metro quadrado. Okay? Até esse limite, eu posso fazer uma colagem com o T-Rex Power, okay? suster, e não vou correr riscos da peça-me cair. Okay. Obviamente, porque não está curado ainda. Portanto só vai atingir a tal força final dos 320 kg por metro só ao fim de 24 horas, aproximadamente. Uhum. Okay? Mas aquele agarro imediato que tu falaste no, no início ajuda o tempo de secagem, não é? Acelera o tempo de secagem. O agarro inicial... É uma característica da cola que me permite colar okay, e suster uhum. a peça até um certo limite, a tal densidade de 130 kg E a, a, a, a secagem começa a ser feita. Então, até okay. um facilitar se o objeto ficar suspenso. Sim, facilita muito lá em casa uhum. se eu quiser fazer colagens suspensas. Claro. Okay, imagina, por exemplo, uma casa de banho. Exatamente. Eu hoje quero colar um toalheiro um elétrico, por exemplo, que é mais pesado. Ok? O que é que eu vou fazer? Vou ter que recorrer, vou furar o azulejo por algum motivo, ok? Pá, não fiquei contente com, com, com o local que escolhi. Ou, daqui a um ano, imagina, uh, lá em casa, alguém diz olha, já não, este toalheiro já não serve, quero trocar um toalheiro. É por exemplo, o é? que é que vamos fazer? Temos as leixas furadas, uhum. certo? Com o T-Rex Power, nós podemos fazer a colagem e, podemos, e conseguimos depois fazer a remoção okay. mais tarde, e, já, e temos o azulejo sempre com... Já que mencionaste esse exemplo, e há uma dúvida que surge sempre à, à volta desse exemplo, existe algum tempo em que nós temos que ficar a, a segurar, por exemplo, o objeto, nesse caso o toalheiro que queremos colar? No caso do T-Rex Power, okay, tem que fazer as contas, a, a tal densidade, ok tanto que é o peso, tanto 160 força por metro quadrado, essa é a densidade máxima do do material. Tenho que fazer as contas só de uh, a superfície de contacto que eu tenho uhum. versus o peso que tenho. Okay. Se não ultrapassar esta densidade, estou seguro, ok? Caso, caso ultrapasse essa densidade, temos outra solução. Ok? Mas deixa-me okay. só evidenciar aqui sim, uma questão. Sim. Portanto, temos o garro inicial, mas não temos ainda a força final. Portanto, o produto vai começar agora a ganhar força final, certo? E há, mas há uma característica que permite... Facilitar muito o trabalho portanto, nos projetos lá em casa. Que é, imagina tu, pá, isto não ficou bem colado, não está nivelado. Okay? O, o T-Rex tem um, um tempo, te o um open time, okay? uhum. ou seja, tem cerca de 20 minutos para poder reajustar okay. a peça sem perder ter é, é chamada de margem colagem, de manobra. Não é? okay? Mesmo situações de limite como esta. Okay? Uhum. Portanto, eu reajustei, é claro. Não é, é uma situação muito drástica, por exemplo, que eu estou sim. a dar aqui, sim, okay. sim, mas pode eu vou é? ter que Tenho que dar-lhe uma pressão, okay, tenho que exercer aqui alguma força e então eu tenho a colagem garantida. Ok? Ok. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, nas. Tens mais alguma pergunta? Tenho, tinha aqui uma que surgiu. Uh, utilizei o colivédio em pedra rústica e não consegui a colagem. Sabes qual foi o motivo? Podes ajudar? A pedra rústica, sobre uhum. que suporte. Portanto, uhum. depende muito do que suporte que terá sido. Portanto, o suporte tem que estar totalmente isento de poeiras, de sujidades e de gordura. Okay? As pedras, uh, eu tenho aqui alguns exemplos de, de, de pedra desde granito, mármores. Uh, para, a partir do direito não tem qualquer, qualquer limitação para fazer sim. uma colagem da pedra. explicação inicial. Okay? Portanto, alguma, alguma gordura, diria eu, é uma possibilidade, ou... O que fica, fica resolvido com o produto que tu aplicaste há pouco, não é? Com o limpador de gorduras. Exatamente. Desde uhum. que, o, que, o, que o substrato seja uh, não poroso. Exatamente, exatamente. Portanto, se for é poroso, estamos a impregnar um solvente, uh, e não é nada indicado, portanto, como, como facilmente se compreende. Olha, outra pergunta aqui também, penso que seja rápido de responder. Portanto, colar uma chapa de zinco, se o produto garante 100% a sua fiabilidade de que colagem? Absolutamente. Absolutamente. Uhum. Uh, temos aqui uh, uma chapa galvanizada, portanto, se fazer uma colagem sobre inox, sobre zincos, etc., posso trabalhar completamente à vontade. A dica que, que dou lá para casa é desengordurar muito, muito bem a chapa. Ok? E como é que faríamos a colagem? Eu vou dar um exemplo. Uh, vou fazer uma colagem... Vou usar um, um vidro. Okay? para que as pessoas lá em casa tenham uma melhor percepção de como é que o produto se comporta depois okay. quando eu exerço pressão. Vamos usar o mesmo produto, o T-Rex Power, okay? e vamos... Olha, vamos tirar esta peça daqui agora. Portanto, eu peço que já passámos a mensagem lá para casa. Okay? E temos agora aqui a nossa bancada de trabalho. Vamos colar, por exemplo... Um vidro que podia ser a tal chapa de zinco. Okay. Okay? Portanto, sempre superfície desengordurada com o T-Rex Cleaner, já, já fiz previamente, e vamos fazer uma colagem. Isto é muito importante carregar na patilha depois de aplicar o produto, para o veio não continuar a fazer e se ser pressão para não estar assim o produto. Estou a colar um vidro, para tentar a colar qualquer material. Podia ser qualquer um, qualquer um dos materiais. Pode ser a tal chapa de zinco, pode ser até um espelho. Okay? Imagina, vamos colar um espelho numa, numa casa de banho, de zona de duches, etc. Provavelmente, eu diria que na maior parte dos casos, a parede estará Restida a azulejos, uma uhum. superfície vitrificada, dificulta um pouco mais a colagem, ok? E é uma zona úmida, não é? Temos de ter isso em consideração. Exatamente. Azulejos desengordurado, com o... O limpador. Terra exclida, exatamente, ok? Uh, superfície totalmente desengordurada e eu posso colar um espelho sozinho, sem recorrer à ajuda de suportes, escoras, etc. Ok? Vamos fazer aqui uma colagem com o vidro. Repara, Rui, que eu dei de espaçamento aproximadamente 10 cm. Ok? Uhum. E fiz os cordões na vertical. Esta é uma dica muito importante que nós podemos passar lá para casa. Portanto, vê o fenómeno que acontece, ok? Eu exerci uma pressão aqui com alguma energia, não é preciso uhum. muita força. Sim. Posso largar que ele não me vai correr. Fiz os cordões na vertical, porque é que fiz assim e não fiz, como se vê muitas vezes, em muitas aplicações, fazer uma aplicação assim em S, isso, em Z, etc, assim na tem uma razão de ser, não é? Tá, tem uma razão de ser. Forma. Aliás, até tem mais do que uma razão de ser. Uh, uma delas é que o produto vai secar muito mais rapidamente, ok? Porque eu tenho canais de respiração, portanto, estes, ele vai -me secar assim, Ok? E assim, tem esta força, tem esta, esta vantagem, mas tem uma vantagem que, na maior parte das vezes, nós não nos apercebemos. No caso do espelho, o exemplo da casa de banho, uhum. vai haver duchos, vai haver condensações. O que é que acontece? Se eu tivesse os curvas aqui na horizontal, eu tenho as condensações e as condensações vão escorrer por trás do espelho. Certo? Certo. Ok? Porque há aqui um canal, uma entrada. Uhum. Sim. O que é que acontece? Se eu tiver a junta horizontal, as condensações vão, -me reter, vão ficar paradas na junta e vai originar, com o passar do tempo, fungos. E os fungos vão atacar a folha de nitrato, passado algum tempo, alguns meses, etc. Se eu tiver a colagem como está aqui, eu tenho canais de respiração e a condensação vai-me passar por trás, escorre e eu vou ter o espelho com muito, portanto, com, os, com um bom aspecto durante muito mais tempo. Essa situação dos coisas é diferença. muito frequente, não é? Na casa de banho, vê-se muitas acontece, vezes. Acontece, acontece muito podemos muitas evitar vezes. se utilizarmos a aplicação dessa forma. Exatamente. exatamente, de acelerar o Exatamente, vai acelerar o tempo de secagem. Isso é muito importante. Okay. Portanto, estamos a falar de um, de um vidro, portanto, a densidade não é muito elevada, mas eu vou tentar colar uma pedra. Uh, portanto, materiais muito mais pesados, ok? E que uh, desta forma eu consigo ter força final muito mais rapidamente. Ok? Uhum, ok. Olha, por exemplo, um forno, uma churrasqueira, também temos temos material para que se possa colar, não é? Uhum, depende, depende, Rui. Aí temos que ter cuidado com as temperaturas. Ok? No caso do TRX Power, ou qualquer um do, da, dos produtos da gama, uh, ele tem uma, uma excelente estabilidade térmica desde os 40 graus negativos até os 90 positivos constantes. Ok? Uhum. Ou seja, se eu vou colar uma churrasqueira, Imagina, ou colar um, uma peça num forno, depende de que zona... Portanto, se for na zona da chama, é de todo desaconselhável, ok? Porque vai, vai exceder os 90 graus, ah. garantidamente. Uhum. Portanto, não é apropriado para materiais refratários ou para altas temperaturas, ok? Se for para, uh, numa zona exterior, por exemplo, uh, colar uma soleira, imagina, de uma... De uma uma, uma, uma lareira, por exemplo, uhum. ok? Aí não, não vai verdadeiro. atingir temperaturas tão elevadas, Exatamente. não excede os 90 graus, portanto estamos completamente seguros. o okay? um problema só existe realmente quando... Quando chega os 90 tempo. graus. E okay? na realidade, até pode aceitar picos até cerca dos 150 graus, mas nunca por mais do que 30 minutos. ok? okay. Olha, dúvida também que costuma surgir relacionado com esses produtos. Papelagem em viaturas, é possível? O T-Rex, na realidade, é uma ferramenta muito usada pelo, pelos adeptos do Tuning. Ah, para colar ailerons, para colar ah, chapa... Ah, portanto, é usado o T-Rex Power. Aí, normalmente, até o que usam, é mais até o, o T-Rex Power preto, preto. Okay? E eu aproveito... Isto é uma amostra? É, isto é uma amostra de produto uhum. aplicado, okay. ok? Porque acho que é importante também passar lá para casa, que apesar do T-Rex Power ter uma força final, Uh, tão elevada como, como, como já falámos, o produto permanece sempre flexível. Ou seja, tem uma grande elasticidade. Isto é muito importante, porque o produto é resistente aos, aos ufins, okay? tem resistência aos raios ultravioleta, portanto é resistente à intempéria, mas é muito importante, quando estamos a, fazer, a falar de colagens no exterior, ou nos veículos, uhum, portanto, como estás é a falar, okay? uh, em que há... Um, com as oscilações térmicas ou com as vibrações até do, do, do movimento dos automóveis uh, os materiais estão sujeitos a muito stress okay? estamos a falar de materiais de, de diferente natureza com as oscilações térmicas há, há materiais que vão um, expandir mais outros, outros, ou, ou há uma retração tanto com a oscilação térmica um, em descida de temperatura okay? é muito importante termos esta flexibilidade que permite que os materiais trabalhem à vontade, sem nunca perder uhum. a sua, Sim. sua colagem. Não vai impedir o, o funcionamento okay? dos materiais. E mesmo elevadas, eu, elevadas, elevadas vibrações, uhum. no caso do, dos veículos, portanto, do, dos carros. Portanto, okay. okay. Tenho aqui uma, uma questão que seja relacionada com o que falaste há pouco no, dos azulejos. Pergunta se o azulejo for rugoso. Aí a aplicação já é diferente. Se for rugoso, portanto, na, por norma, Portanto, Mas até podemos ir mais longe. Pronto, temos aqui um exemplo de uma peça, de um azulejo, okay? Portanto, que são, são regozos por norma. Um, mas podemos ir mais longe. Nós podemos fazer uma colagem, por exemplo, com o T-Rex Power, de azulejo sobre azulejo. Ok? Se bem que temos um produto mais indicado para isso. Se for, ah, permite fazer a colagem colar, azulejo sobre azulejo. Se for colar dois azulejos, pronto, eu posso usar com um, um cartucho de T-rex Paller. Se eu for fazer uma colagem, portanto, num uhum. um pavimento, ok? Portanto, aí nós temos o T-rex. Flora no molde. Em 4 kg Ok? Então, o que é que distingue este T-rex dos outros? É mais completo? A diferença deste produto é... deixa aqui. Está bem embalado. Portanto, neste saco de 4 quilos, ok, e é apropriado para fazer uma colagem integral. Ao contrário do que eu te falei aqui há pouco, ok, vou fazer uma colagem totalmente integral. Como se fosse uhum. colar, por exemplo, os azulejos, pegando, portanto, na questão da pessoa lá de casa. Como é que nós trabalhamos com o Tirex 9? Mas numa embalagem assim, em portanto, a aplicação já vai ser diferente, não é? Vai, claro que vai. Queres ver, não é? Sim. Vamos, então, então deixa-me só, se não te importa, só criar aqui. Portanto, o produto vem embalado no saco de alumínio, uhum. ok? Vamos cortar aqui um bocadinho. Ok? E vamos aplicar aqui um bocado de produto. Agora como é que fazemos? Uma espátula dentada, uhum. okay? e vamos aplicar o produto okay? diretamente nos, no chão, e vamos uhum. fazer uma colagem aqui sim integral, porque qual é a importância de fazer a colagem integral aqui? É que o azulejo não pode ter zonas ocas certo? Uhum. Portanto, este efeito aqui não faz sentido se for uma aplicação no chão. Portanto, eu posso aplicar o T-Rex, o azulejo, okay, diretamente no T-Rex Florianol, uhum. para, para paredes e para o chão, ok. e tenho as mesmas características que falámos há pouco, ok. Uhum. máxima força e elasticidade. E para todas os okay, substâncias. Exatamente. Se eu quiser, se quiser fazer uma colagem Portanto, a questão do, da pessoa lá de casa era se o azulejo for rugoso. Rugoso, exatamente. Pronto. Eu suponho que está a falar da rugosidade da zona de contacto. Uhum, okay? Sim, também entendi dessa forma. Mas podemos ir um bocadinho mais além, que é fazer a colagem de azulejos sobre os azulejos. Imagina, tenho já ah, o azulejo antigo e que quer fazer uma renovação e por um motivo ou outro ah, não, não, tenho, não tenho a possibilidade de remover o chão, é mais fácil fazer uma aplicação de azulejo sobre o azulejo. Podemos usar exatamente a mesma técnica que fizemos aqui, e fazer a colagem dos sobre azulejo. Portanto, a técnica é a mesma, funciona da mesma forma? Exatamente. Permite é fazer a, a colagem de azulejo sobre azulejo. Exatamente, exatamente. Vamos agora um amarelo, ok? Sim. Eu podemos fazer assim, para ficar com uma ideia. A fim de 24 horas estará pronto. 24 horas, né? Pronto, isso okay. temos que ter em consideração. Ok. Olha, uma pergunta: posso colar caleira de PVC à telha? Absolutamente. Absolutamente. Sim, não há Aliás, problema, né? é uma excelente, uma excelente questão. As caleiras, um, com o passar do tempo, vão perdendo características, seja uma caleira de alumínio, tanto em que já, já furou, seja uma caleira em PVC, por norma é o sistema de clique em que tem a borracha de dante e a borracha de dante, com o passar do tempo, perde elasticidade, começa a fissurar e são zonas de infiltração. Com o T-Rex Power, facilmente, lá chegamos, conseguimos aplicar o produto, mesmo que a superfície esteja molhada, ok? Deixa eu poder agora aqui uma ligação, já que uhum. estamos a falar, no sim. mesmo que a superfície esteja molhada, nós podemos colar okay? e selar instantaneamente. Okay. Isso é extremamente importante. Tem muitas pessoas têm é, essa dúvida. É. Eu vou tirar só aqui para as pessoas lá para casa poderem ver um bocadinho melhor. Temos aqui um exemplo. vamos falar de colagem mesmo dentro de água, ok? Portanto, se para um pouco para colar e para pavinar praticamente todos os materiais, à exceção de polietileno, polipropileno, teflon e os preeminosos cuidados. Então, imagina tu que... Vamos falar agora a parte de colagem. Vamos colar dentro de água. Uhum, piscinas. Uhum. O tempo começa a abrir, finalmente. Tivemos aí muito Sim. mau tempo e agora, hora. hoje está um dia <risos> espantoso. Podemos estar, tu podes estar a mostrar a camisola nova do Lev Lamberlain. <risos> uhum, então, imagina que, passado o inverno, voltamos agora à piscina e a piscina, pá, os ladrilhos, as pastilhas de arvinel, como uhum. vulgar, vulgarmente são, são conhecidas, saltaram da piscina. Qual é que é a solução? Terei que. Fazer a piscina, limpar muito bem o substrato, fazer a colagem de pastilha de arvinel e voltar a encher a piscina o tempo que leva e, sobretudo, o investimento que é? Claro. Okay? Power, o T-Rex Power investimento é um cartucho apenas, ok? Então, temos aqui algumas pastilhas de arvinel, ok? E vamos fazer uma simulagem debaixo de água, ok? Uhum. Portanto, esta é a nossa piscina. Uhum. <risos> e preciso da pistola, que está aqui. Acá surgiu mesmo, neste momento, uma, uma questão sobre a piscina. Nem força, propósito. força, sim. então? É precisamente o que vais explicar. Posso colar as leis de piscina dentro de água e isso colar não vai interferir. Boa questão. Excelente questão. Tá. Okay. Muito oportuna. <risos> então vamos colar uma, um azulejo maior. Este não é um azulejo de piscina, ok? Uhum. Mas só para poder exemplificar lá para casa. Ok? E vamos colar também as pastilhas de tervinel. Estas sim as apropriadas, para o crescimento de piscina, ok? Então, como é que nós fazemos? Portanto, no caso do azulejo, é um pouco uh, o, mesmo, uh, o, o mesmo esquema que aqui fizemos, ok? Só que a característica que o Codirex tem é que aqui, tanto fora d'água ou dentro d'água, o desempenho é exatamente igual, ok? Portanto, eu vou colar aqui deste lado, talvez Dito assim... Dentro de água é troca mais dúvidas, não é? Exatamente. Portanto, eu vou fazer uma colagem. Penso que se consiga ver assim, bem lá para casa. Ok? E... Sim, está. Parece, vai... parece que está perfeito. O H sim. inicial ao mesmo tempo temos aqui, ok? Uhum. E o que vai acontecer é que ele vai curar tal e qual como aqui. Porque eu preciso como pouco de... Mesmo de água e com toda a pressão que a água vai exercer, não é? Exatamente. No caso, as pastilhas de ervinel... Há várias formas, imagina, que são só algumas pastilhas que, que saltaram. Então eu posso fazer a colagem cá fora. E faço um dote, digamos que pastilha a pastilha. Ok? Desculpa. E assim sucessivamente. Ok? Agora... A pessoa que nos colocou a questão lá em casa, uhum, colocou-nos uma questão muito pertinente, que é a questão do cloro. Se eu estiver a fazer a colagem, portanto, o exemplo que estamos aqui a fazer, eu não vou ter problemas se a piscina for tratada a colo tratada à sal. Eu posso, posso fazer a colagem sem qualquer tipo de limitação. A grande recomendação é... Sob o substrato, a pastilha já pode ter saltado há imenso tempo, okay? uhum. o ladrilho já pode ter saltado há muito tempo. Sob o substrato, passar com uma escova, uma escova de aço, para remover muito bem qualquer possibilidade, portanto, de agentes que vão prejudicar a colagem. Okay? Uhum. Eu faço okay. a colagem e não vou ter problemas com o cloro. Quando é que eu vou ter problemas com o cloro? Porque, na realidade, os ácidos clorinados são muito agressivos okay? e para este tipo de produtos não são os mais indicados. Eu vou ter problema se eu fizer uma junta exposta. Mas de, de, de vai atacar a eficácia do... Ataca, do produto. ataca. Uh, O produto até pode curar, sim. pode até chegar a atingir a sua cura total, ok? Mas, prematuramente, será atacado, ok? Quando está exposto constantemente em contacto com o ácido chlorinado, o que não é o caso de uma colagem. Isto é, isto é, isto é, é importante uhum. este detalhe, Sim, okay? sim sem okay? Por exemplo, vamos fazer aqui uma rotura. Oh, olhar, temos aqui uma rotura, ok? Uhum, e vamos okay. mostrar uma situação de SOS, que o T-rex Power pode nos ajudar bastante, ok? Portanto, não sei se é visível lá para casa, portanto, o tamanho, da professora, que aqui temos. Sim, tem a vamos pôr aqui bastante água, vamos preparar aqui o nosso T-rex Power e... Oi, já está sempre a água, e repara que nós podemos aplicar o T-rex Power Peraí, que um bem aqui. A pistola ficou aqui presa, Rui, peraí. Deixa-me chamar pôr aqui mais água. Portanto, para situações SOS é recomendado, pá. não é? Ou seja, nós conseguimos fazer a selagem, uhum. ok? Sim. Na hora. Sim, okay, realmente dá, dá, que, dá pá, para confirmar. Que é uma grande, grande grande vantagem. Já vimos que ele vai curar portanto, da mesma maneira. Importante... Uh, T-Rex Power portanto, não se dilui na água. Ok? Não há aqui nenhum fenómeno hum, extra, portanto, estamos completamente aqui à vontade. Vamos, garantimos tanquecidade imediatamente uhum. e depois decorado, obviamente, está a fazer a função como se fosse um selante. Ok? Ok. Se fosse, no caso, da piscina tratada a cloro, eu posso em SOS aplicar o produto, ok? Mas nós não podemos remendar para uma solução definitiva, ok? Ok. Uma reparação de SOS, Sim. sim. Uma reparação definitiva e também com os produtos adequados. Ok. Ok. Sim, sim. Tenho aqui outra questão. Substituir silicone que não gorrou bem numa varanda em zonas desgladas. Posso remover o silicone e uh, aplicar o T-rex? Ou temos algum cuidado no processo? Muito bem. Juntas, portanto, já antigas, uhum, velhas, exatamente. etc. Uh, recomendamos que a remoção dessa junta seja feita. A remoção dessa junta deve ser feita sempre mecanicamente. Ah, ou seja, temos um x ok? Ou temos mesmo, portanto aqui não levo lá mesmo, lá, ferramentas para ajudar a remover a junta, ok? Por exemplo, desta maneira, imagina, ou desta forma, uhum. portanto estou a fazer um corte da junta, ok? Removo a junta antiga e. Um, restos mais teimosos que ficam agarrados no substrato, temos um produto, portanto que é o remudor de silicone, portanto, este produto aqui, okay, que aplica-se, tá, não temos aqui uma junta, mas vamos, vamos explicar portanto, como é que isto funciona. Mas o processo inicial deve ser feito claro. da forma como tu indicaste, tenho que é colocar a ferramenta. Sim, para fazer a remoção. Sim. Ou então Exatamente. com o x -Hato. Se não tivermos a ferramenta com o x também conseguimos. O que fica mais difícil de ser removido, é que já podemos remover Exatamente, ao só os restos remanescentes que ficam. Okay. Portanto, aplicas com este produto, que é um removedor de silicone, passas com o pincel, uhum. deixas de atuar, então isso com um pano depois, facilmente. E é rápido, o facilmente. De uh, este produto é cerca de 5, 15 minutos, 15 minutos Sim, por aí. Também deve okay. variar de marca para marca, né? mas a partida será dentro desse tempo. Exatamente. Depende também muito da espessura do produto que lá está. Okay? E Então, uma vez removida a junta, okay, podemos, com certeza que sim, para a pessoa lá de casa, fazer a junta com o T-Rex Power. Okay? Uhum. Então, temos até aqui uma simulação de uma junta. Se nós quisermos fazer uma junta perfeita, à primeira, recomendamos a aplicação da fita de pintor, como temos aqui. Okay? Uhum. Portanto, está com a espessura que nós entendemos adequada, e o Rui, eu vou te vou convidar, sejas não, tu a fazer é a juntado. junta, se não te importas, ok? Eu vou claro, só limpar não. aqui a ponta. E qual é a recomendação lá para casa e para ti, naturalmente? Sei que não estás muito habituado a fazer juntas. <risos> é importante, portanto, respeitar o tal ângulo dos 45 graus, o corte que falámos há pouco. Ou seja, eu vou-te recomendar que faças a junta, portanto, assim, Ok. Ok. Portanto, com este ângulo, ok? Vamos lá experimentar. Então. Muito bem. Epá! Afinal. Ah. Rui, ou, tá assim? ou estás profissional. <risos> ou és um profissional isto eu não sabia. Um, ou então realmente é mesmo muito fácil trabalhar com os produtos de T-Rex. <risos> Ora bem, é agora, para fazer o acabamento, uhum. ok? Ah, podemos, temos que, obviamente, fazer o acabamento, portanto, passar ou com uma espátula... Com a ferramenta, não é? Com é a ferramenta... O, o acabamento é feito com que o ferramenta. alguns, estará por aqui. O aqui. Não. Ah, tá. Aqui. Mas, desculpa. Está aqui mesmo ao okay. Como é que fazes? Portanto... Podes fazer assim, ok? Se queres mais fina, 16 10mm, 16mm, ah, podemos escolher aqui. E fazes vida, o é? acabamento Deixe assim, que exatamente. Queremos. Portanto, passo com a espátula, ok? E fica-se uma perfeita. Depois teremos a pintura. A fita de papel se okay. a ser utilizado. No caso da varanda, a, para o T-Rex tem uma vantagem, portanto, tem resistência aos ultravioletas, portanto, ter resistência. Às intempéries, portanto, é o ideal para garantir a selagem duradoura, portanto, muitos anos, na varanda, na neste caso. Ok, olha aqui uma questão. Como limpar as juntas do mosaico do chão da casa de banho? Como limpar as juntas do mosaico... Ok, já foge aqui um bocadinho, faz um bocadinho aqui do âmbito do, dos produtos para colar e para vedar. Um, o Leroy Melan tem produtos para isso uhum. uh, tem produtos que tem ação um, agora preciso de ajuda uh, Antifungos e bactericidas, Sim. portanto, o que tens portanto, na secção de pintura, uhum. tá, mas eu não sei dizer sinceramente Entendi. qual é o nós produto que tu resposta. traz. Não, nós depois já pedimos uh, a não fós, todas peço as. peço imensa que esteja... <risos> desculpa. Faz um bocadinho não do problema. âmbito da, da minha especialidade, mas eu sei que no Lerro Amelan tem essa solução garantidamente. Sim, okay? no final de cada workshop que nós analisamos. Estás mais habilitado para responder em seguida. <risos> Sim. Olha, outra questão: quero que lá numa parede da sala as placas de imitação de pedra, que cola devo de usar? Muito bem. Obviamente, podemos fazer a colagem com o nosso T-REX Power. Mas temos também, e é importante também passar a mensagem lá para casa, portanto, o resto da gama, ok? Que este acaba por ser o produto All Around, para quase todas as aplicações, que é um excelente, é uma excelente cola e é um excelente, um excelente selante, ok? Uhum, sim. Para fazer a colagem propriamente dita, tendo muito o requisito que nós necessitamos. Já vimos com este produto, temos uma garra inicial de, ainda te recordas, 160, até um limite de 160 kg por metro quadrado, e uma força final de 320 Nm por metro quadrado. Eu posso precisar de ter uma força final mais rápida e não ter que esperar as 24 horas. Okay? Então uhum. aí nós temos T-Rex Turbo. O nome disto tudo é mais rápido. Okay. Okay? Então essa é a principal diferença de... Exatamente. Deste. O T-Rex Turbo... Tem a força final, digamos que é a mesma que o T-Rex Power, okay? mas consegues atingi-la ao fim de 3 horas. Mas tem um dado aqui curioso, que é, ao fim de 20 minutos apenas, uhum. okay? eu, eu tenho quase, okay? tenho grande parte da força final, portanto, grande parte da cura já, já feita, ou seja, da secagem já feita, ou seja, já tenho muita força final ao fim de 20 fim minutos, que okay? tu já podes manusear as peças, que okay? não uhum. há problema de descolar. Portanto, pode, posso colar, portanto, voltando à questão, que era imitação de pedra. De, pedra. de pedra, pronto, posso fazer a colagem com este produto, com o T-Rex Turbo, okay? e tenho a força final ao fim de 3 horas. Okay? Imaginemos que... Mas atenção também, a imitação de pedra, foi assim que eu entendi. Também, certo, não são é? materiais mais leves. Exatamente, a partir até de ser aquelas placas para o dentro. Portanto, aí já, já se poderia fazer com... Com qualquer um deles. Exatamente. Dentro. Ok? Este é mais força final, portanto, perfeitamente... Uh, vou dar aqui mais alguns exemplos, portanto, uma colagem... Uh, olha, podemos, por exemplo, não é a situação mais indicada, mas vamos colar uma sanca. Uhum. Ok? Pronto. Mas vamos, tentando corresponder à questão lá de casa, não vou colar a sanca onde ela normalmente é colada, ok, Sim. mas vou colá-la, na, na, na parede. Atenção, se eu vou forrar a parede integralmente, eu fazer as colagens sempre de baixo para cima. Isto é a regra número 1, um, ok? De baixo para portanto, cima. Portanto, as primeiras pedras a ser coladas devem ser sempre as da base, ok? E depois, a partir daí, é que fazemos as colagens, portanto, certo. Para, continuadamente. Vamos colar... Vou usar o T-Rex Power, novamente, okay? e vou fazer a colagem do rodapé no meio da parede. Isto não parece lá muito bem, mas pronto, só chegar um bocadinho mais para aqui. Okay? Não vou cá em baixo, portanto a câmara não consegue apanhar, mas semelhamos que, que estamos, estamos, estamos no... na base. Portanto, eu faço a primeira colagem, dou-lhe aqui esta resistência final, então vai nos ter a peça, ok? continuo a fazer a colagem no limite e vou continuando assim sucessivamente. E faço uhum. o trabalho todo seguido, ok? okay. Com o T-REX Power tenho a garra inicial, estou seguro. Ao fim de 24 horas posso limpar, se quiser, etc. Okay? Uh, se fizesse com o T-REX Turbo, ao fim de 3 horas já podia manusear as peças à vontade vou pegar nesta temática das colagens um, em suportes verticais para falar de um produto que acho que é fundamental lá para casa, que é o T-Rex Extreme. O T-Rex Extreme é uma cola, ok? Tecnologia é mesmo, todos os produtos que estamos aqui a falar têm a mesma uhum. tecnologia. Acho que é importante realmente dar essa explicação, porque o que parece que é tudo semelhante, não é? Realmente existe é. diferença. E penso que essa é a dúvida que se coloca. Se Bem viste, exatamente. Boa, Rui campo de aplicação é o mesmo, ok? Portanto, as limitações são as mesmas. Portanto, eu posso trabalhar com todos os portos, todos os materiais, à exceção, polietileno, polipropileno, PTFE uhum. e, o, no caso dos betuminosos. Dos Dentro de água ou no seco, exatamente a mesma coisa. Interior exterior. Ok? Ou seja, mesma tecnologia, as limitações são as mesmas. Todos são pintáveis. Isto é importante, ok? Devemos pintar uh, sem atrasar o tempo de cura, etc. Ao fim de 5 minutos já posso pintar, não tenho que esperar que, que a junta uh, cure totalmente portanto, para, fazer a, para fazer a pintura. Uhum. Então, qual é a grande diferença? Este produto, obviamente, se eu fizesse a aplicação aqui dentro, aqui neste, Roberto, neste exemplo, também iria conseguir também iria fazer. Funcionar, só que este produto não? não é tão flexível quanto o TRX Power. Este produto é uma cola. E vejam, que uma característica, que é uma dica importante quando os clientes vão alinear, para poderem logo perceber se estamos a falar de uma cola ou se estamos a falar de um cola e veda. Já vou só limpar aqui a cana para melhor se Vamos estar lá para casa. Portanto, vejam esta característica. Portanto, já vem com a cana. Lembras-te que eu uhum. no T-Rex Power fiz o Sim, corte? Sim, fizeste o okay? corte 45 okay. Podes escolher se quero mais ou menos espessura. Certo? Sim, mais ou menos abertura. Vá lá. Aqui não. Eu aqui não vou fazer o corte. Portanto, o corte já vem previamente feito. É na então, cana, separar este produto e este produto é exatamente a mesma coisa. Então, como é que eu devo trabalhar com estes produtos? Ainda há pouco, estavas a referenciar isso, estavas a falar de fazer a colagem uns 45 graus. Uhum. Aqui não, vamos fazer uma colagem, literalmente, assim, okay? ok? Qual é a vantagem deste produto? Tem força final, tem muita força final, mas tem ainda mais a garra inicial do que o T-Rex Power. Ok? Então é força. Portanto, a força é o destino... Garra inicial. Ok. Ok, força inicial. Pegando-na na questão lá de casa que nos colocaram, imagina que não era imitação, era mesmo pedra. Portanto, um... estamos a falar de materiais muito pesados, de grandes cargas. Uhum. Ok? Ou até não. Ou, imagina que eu tenho, que quero colar, imagina, Sim. um toalheiro. Ok? Uma coisa lá para casa, certo? Um trabalho Entendi. de bricolagem, um projeto simples, ok? Mas preciso rapidamente de lhe pôr os pesos. Então eu preciso de muito agarro inicial, porque este produto só vai curar ao final de 24 horas. Como o T-Rex Power. Uhum. Ok? Então como é que nós fazemos com este produto? Então este produto parece-me que resolve todas as situações. Enquanto cola. Uhum. Okay? ok? Enquanto, para fazer as selagens, temos melhores soluções, que é o caso do T-Rex Power. Ok? okay. Rex Power ou o T rex Cristal, portanto, uma versão em transparente. Então, como é que nós podemos trabalhar quando estamos perante uma cola com o T rex Extreme e com este tipo de cana? Este tipo de cana permite-nos, a mim enquanto utilizador, não me enganar na dosagem do adesivo que coloco. Ok? Portanto, eu vou fazer uma colagem totalmente. Eu faço este V. Okay? Este V fica pronto, para a minha frente e eu vou puxar okay, uhum, a pistola okay. para trás. Ou seja, se tu reparares, por acaso esta... Vês qual é o efeito? Esta dosagem garante-me levar a situações extremas em que eu preciso de muito agarre inicial. Uhum. Ok. Neste caso, vou colar o um cabide, é o mesmo princípio que aqui fizemos, uhum. ok? Pressiono e eu aqui consigo ter cargas muito mais pesadas do que conseguia com o T-Rex Power. Uma okay. das coisas que até é, é a grande diferença, não é? Exatamente. Portanto, para colar, ok? No exemplo anterior era a rapidez, não é Dava para colar em 20 minutos. Então vamos, vamos, já vamos, é a força. vamos recapitular. Eu quero colar, mas preciso de força final, mais rápido possível. T-Rex Turbo. Uhum. Eu quero colar e selar praticamente todos os materiais. ok? Com muita força final, com agarre inicial, ok? Mas a força final eu só consigo ter ao fim de 24 horas. T-Rex Power. Esse é o mais utilizado, não é? Este, assim, exatamente, ter, para, para casos exatamente. Mais específicos. Pensa, 320 milímetros por metro de força final é fortíssimo. Claro. E 100% kg por metro quadrado de garra inicial permite a maior parte das aplicações conseguimos fazer com este produto. Claro que sim. Ok? Uhum. E queremos grande força final, mas só numa cola, desculpa, muita força inicial, a garra inicial, sendo só uma cola, temos o T-Rex Extreme. Okay. ok. Olha só aqui uma última questão. Um, como é que se deve colocar as placas cortitas na parede? As placas de cortiça. Sim, com cola é que deve ser utilizado. Temos colas apropriadas para a cortiça, mas mais uma vez no âmbito da versatilidade, ok? O T-Rex Power, portanto, será indicado. Vou fazer colagens na vertical. Olha, cortiça. Temos aqui um exemplo. Portanto, obviamente, uhum. não é um, um cenário real, mas temos aqui Sim, tá, mas um pinto de cortiça. Portanto, eu vou usar o T-Rex Power e, já nos está a faltar espaço precisamos de uma bancada ainda maior, por ter visto, <risos> mas eu tenho a certeza que lá em casa os projetos, não, não fazem tantos projetos assim simultâneos, como estamos aqui São ambiciosos. Vamos fazer, exatamente, vamos fazer aqui, portanto, uma, uma colagem, e, pessoal dava jeito, certo? E é o mesmo princípio, Rui. Portanto, faço um cordão na vertical, dou-lhe aqui um espaçamento. Ok? Cá está, convém que seja ser na vertical, não é? Exatamente. Pouco. E seja um rolo, seja uma peça de cortiça pesada, mais peça, quero dizer, okay? consigo fazer a colagem, tenho a vantagem de poder renivelar, ok? Ponho o nível. Eu realmente estava com grandes problemas aqui de visão. Ok? Mas felizmente com a tua com ferramenta, já está. Ok? Está feito. Ok. Certo? Certo. Olha, temos, já estamos quase a terminar, mas só uma última questão, remover o silicone do azulejo. Boa. Fizemos a tal colagem no azulejo. Não é? colamos o espelho, imagina, ou, queremos, ou fizemos a colagem aqui do toalheiro uhum. sobre o azulejo e, daqui a um ano, okay, nós, ou oh, a nossa cara de metade, Amanhã é o dia dos namorados, Exatamente, sim, temos sim, sim. ter bastante cuidado com isso. Ah, por algum motivo já não queremos, portanto é preciso remover. O que é que nós fazemos? A melhor, o nosso melhor amigo é, de facto, a lâmina de x uhum. Ok? Eu então, ponho a lâmina de x por trás e consigo cortar, preciso de alguma paciência, porque o T-Rex é bastante, é muito é, é elástico, mas pronto. Mas nós conseguimos cortar, como vês aqui, é claro que aqui é mais fácil. E e, variavelmente, vão ficar uh, restos agarrados ao azulejo. E, então, uma, melhor, uma boa ferramenta para isso é aquelas pátulas, por exemplo, para as, uh, as uh, vitrocerâmicas. Uhum. Sabes que é uma lâmina assim também? É os, raspadores, okay, os raspadores, exatamente. Tu passas no, no, no azulejo, removes todos os restos com um detergente, lá de casa, okay? uhum. lava-se perfeitamente e não fica vestígio absolutamente nenhum. Portanto, o produto sai do azulejo, seja uma junta ou seja uma colagem. Penso que era isso que queriam uhum. saber lá em casa. Nós temos ainda muitas, muitas questões que ficaram por responder. Depois iremos dar iremos dar resposta a todas elas. Quanto si, assim que nos esteve a, a ver, muito obrigado pela, pela sua presença. Já sabem que este workshop vai ficar disponível na nossa rede social Facebook e mais tarde no nosso site em www.roamerlan.pt. No próxima semana iremos ter um tema como escolher a melhor solução para aquecer a minha casa. Esquentador ou termoculador? Na próxima semana vamos dar a resposta. Até lá, mantenha-se a segurança e muito obrigado pela vossa presença. Uma boa tarde.